Oi pessoal, aqui é a Sônia Abrão. Beijos. Olá, gente, muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú hoje, com todo o prazer de entrevistar a Sônia Abrão. Ei, muito obrigada, muito obrigada. obrigada por participar com seus tesouros do seu baú <risos> e por nos receber aqui no estúdio, ah, onde você tá grava o seu programa diariamente, Sim. aliás, apresentar ao vivo, né? Na verdade. Exatamente. Muito obrigada, ah, um prazer é estar aqui. Obrigada é esse convite, viu, Luciana. Adorei. Vou começar perguntando se você é uma pessoa que guarda uh, uh, objetos. Eu, eu sei, eu li que você escreveu um livro com a sua irmã, ela escreveu, na verdade, Sim. mas você participou ali, hum. um livro de memórias, de lembranças afetivas, é, girando gente... em torno de, de comida, de cocina, né? É, é isso, receitas cozinha, tal, né? Exatamente. que lembravam a infância de vocês. Aham. Eu isso. falei, opa, ela gosta de relembrar esse tipo de coisa. É verdade, né? são aquelas memórias, aquelas histórias, é, é... Aquele conceito de comfort food, né? Então, minha avó era uma cozinheira maravilhosa e a minha irmã puxou ela. E aí a gente resolveu fazer, resolveu ter a ideia de fazer as histórias baseadas nas receitas, aquelas coisas, né? Casamento em família, doce, bolo. O que não podia coisas. faltar, não sempre podia, tinha. Exatamente, uhum. é muito uhum. legal. E você gosta e de não... guardar, guardar? Eu guardo muita coisa. Eu é. me cuido para não ser uma acumuladora de tantas coisinhas que eu faço. Falo pro pessoal <risos> que eu, eu tenho Sinto o meu bem? quadro, Sim. que é o baú da Lu, né? Uhum. E eu, eu tenho umas coisas que eu mostro, falo, gente, vamos mandar para acumuladoras. Eu guardei fitas. É. de astrólogas Sim. de 15, 20 anos atrás que fizeram previsão, não. tá na fita cassete, eu não tenho mais gente, nem de ouvir aquilo, gente, mas eu guardo na esperança <risos> de um dia arrumar <risos> e ver se a previsão Pessoal, deu certo. Eu também, nossa, é muita coisa que eu tenho guardado, coisa de viagem, né, aquelas lembrancinhas, eu tenho tudo, é muito doido. Que legal, uhum. que legal. também por falta de memória. Não, é, quer dizer, eu não tenho boa memória agora, eu já tive bem melhor ultimamente da tá peça. <risos> Mas assim, é porque eu gosto mesmo de reviver as coisas, sabe? Tem aqueles dias que de repente você não tenho nada fazer, abro e fico vendo tudo, que lembrando delícia. tudo. É uma delícia, que delícia. Né? é uma delícia, uhum. é uma volta ao tempo sem dúvida é, alguma. Exatamente. Vamos começar? Vamos abrir? Vamos, Vamos abrir. Uhum. Vamos conhecer o baú da Sônia Abrão. Mas antes, você sabe que eu tenho que pedir para você se inscrever no canal. Eu digo que é a Ladainha. Vamos começar a Ladainha? Se inscrever no canal, curtir aqui esse vídeo, compartilhar para os seus amigos, mandar seus comentários. A sua opinião é sempre muito bem-vinda, muito importante para gente. Então, não deixe de participar, tá bom? Agora valendo, vamos ao baú da Sônia Abrão. Vamos lá. E você é que vai escolher aí por onde você quer começar. Opa! Aham. Eu quero começar por esse, que acho que é a minha peça mais preciosa. Olha, oh, oh, oh. roupinha de nenê. É, o primeiro macacãozinho que meu filho usou quando veio ao ah, Da maternidade? <risos> da maternidade, foi. Então, esse eu guardo, né, assim... Vai fazer apenas 25 anos. <risos> Seu único filho, Jorge? Meu único filho, Jorge, é. Então, esse, esse macacãozinho, ele ganhou da Clodinha, mulher do Jair Rodrigues, que foi na maternidade levar quando soube que ele tinha nascido. Então, foi o primeiro macacão que a gente colocou nele. Que assim. legal. Então, eu guardo com o maior carinho. E até que ele tá novinho, né? Tá, é, tá. O tipo da coisa é impossível jogar fora. Ah, né? Como é que faz para jogar é, fora a primeira roupinha? Né? <risos> eu falo, guardo. E guarda Deus. mais coisas dele? Ah, sim, sapatinho? Sapatinho, Charlie, que foi minha mãe que fez, né? O primeiro casaquinho, um monte de coisa. Assim, né? E é a esperança legal. agora é o quê? É ah. netinho pra passar adiante? É o quê? Ah, não, não sei se ele quiser, né? Ah. Acho legal, mas assim eles não querem, né? Às vezes tem outro gosto, <risos> outra coisa. Eu guardo pra mim. Que legal, que aqui. legal. Então legal. você é mãe há é 25, assim, tá? 25, 25, 25 anos. Novembro eu vou fazer 25 anos. E como é que é a experiência de ser mãe, de um menino, um filho único, hum, né? Hum. Acabou que a uhum. vida, enfim, não teve outros? Não, não tive mesmo. Foi queria ter possível, mais? Não, não. queria. Eu, eu achava legal ter dois filhos, mas assim, meu ritmo de vida não permitia. E eu só consegui continuar trabalhando porque eu tinha minha mãe para me ajudar a cuidar dele, porque eu não queria deixar com babá, sabe, essas coisas, eu não hum. confiava em ninguém. Então, minha mãe, tudo bem. Se ela não tivesse feito isso por mim, eu acho que eu tinha parado de trabalhar para cuidar mesmo dele. Aí eu falei, bom, não acho justo ter mais um bebê pra Você que ela a dificuldade toda do a cuidar, sabe? Então, ela já cuidou de três, né, nós somos três filhos. Não acho justo, então eu fiquei só com ele mesmo assim. Mas assim, é uma coisa completamente fora do que era plano. Por isso que eu não faço muitos planos, eu deixo acontecer. Porque assim, na minha vida eu era uma mochileira, eu só tinha aquela coisa de jeans, camiseta, tênis, mochila nas costas, Basica. vou correr o mundo. É, vou trabalhar, juntar uma grana. E vou cair no mundo, não pensar em casa. Aí, muito menos de ter filho. Tinha uma fase da minha vida que nem tinha muita paciência com criança, sabe? E assim, hoje eu babo. Eu amo bebês, que é uma coisa absurda. Ainda mais agora Mas que já passou depois, a sua fase, é, né? Agora vou esperar o um netinho. <risos> e aí, assim, mudou tudo minha visão das coisas, amo criança, amo bebês, tem uma paciência de Jó, mudou em função disso que mesmo, delícia. Foi uma que delícia. é uma experiência maravilhosa, presta né? aqui pra mim, tá. vamos continuar Todos. com todo o carinho, Alain, isso aqui vale ouro, valeu ouro, <risos> ah, eu sou assim, apaixonada por caixinha de música, essa ela tá bem velhinha, tá quebrada, ó, coitadinha, o Arlequinha aqui tá até com a perna Ai, que quebrada. Mas uh, a minha irmã me trouxe de Veneza, sabe? E, e, e assim, eu guardo com o maior carinho. Mesmo ela quebrada, porque ela é bem lindosquinha, né? E ela toca ainda. Ela tá quebrada por fora, mas o equipamento dela. Deixa eu ver aqui. ó oh, que lindo. Né? O arliquinho não se mexe, porque ele se mexia, ele ficava penduradinho. Tem isso aqui, né? tem uma é, pecinha, acho que tem. de repente ela. Deixa eu ver. Isso daqui, ó. É, são as. Ah, isso é pra ele você tá mexendo mexer com isso. Eles, isso. isso. Que Mas coisa linda. saber lidar mesmo, né? Eu não sei. Mas ele era, ele era mais firminho. Aí levou tombos, aquelas coisas. Aí ah, Quantos anos é. você acha que tem isso? Ah, isso tem uns 15 anos. Que graça, Sim. né? E é. você coleciona então, caixinha de. Olha, eu tinha. Porque os acumuladores Aham. É. gostam de uma coleção, né? É verdade. Eu tinha várias, viu? Eu tinha a primeira que eu ganhei eu ainda era criança. Eu ganhei do meu pai, aquela tradicional que tem a bailarinazinha, que fica rodando, assim. E até hoje, eu não sei onde preparar essa caixinha de música. Isso é o que dói no meu coração. Você assim, lembra né? direitinho dela. Direitinho, mas e tem outras, porque quando os amigos sabem, te dão, né? Verdade, é, verdade. Essa eu acho linda. Mesmo. Que linda, mas essa é realmente sim, é... é né? Olha, a música é linda. É. Essa bem coisa de, de... bem veneziana é, bem mesmo, veneziana né? É, veneziana mesmo. Lindo. E você tem um lugar que você põe todas juntinhas, não? Tem, tem. Tem, tem né? Haja espaço, né, Acha Sônia? Haja espaço. Haja armário. Tá... <risos> oh, mas onde mais é bom demais ter armário. Enquanto eu couber, sou. a gente vai. E como são coisas miudinhas, então cabe muita coisa. Que legal, coisa. que gostoso. E falando nessa questão de viagem, né? Você falou agora da sua irmã de Veneza, uh -huh. que você tinha essa ideia de viajar. Uhum. Eu, eu, eu, eu não sei se é uma coincidência, eu também entrei no jornalismo para viajar. para viajar, Eu né? falei, ah, aqui uhum. eu vou conseguir viajar. Exatamente. Até hoje, eu acho que é o... Uhum. Pensando até esses dias, foi meu aniversário recentemente, eu falei, o que que eu quero da vida? Viajar, viajar. A coisa que eu mais quero Você é conhecer o mundo. É uma curiosidade, uhum. né? Pra ver tudo Exatamente. que tem aí. né Você sempre teve isso também, Sempre então. tive isso. É uma paixão da minha vida, que eu acho que eu exercito pouco, pelo tanto que eu amo, assim, mas, assim, uh, depois de outras etapas cumpridas, né, eu quero ver se eu faço isso muito mais. Qual muito foi a sua mais. primeira viagem, assim, a mais marcante, né, que você lembra? Olha, lembre. você sabe que, assim, eu comecei a viajar, já adulta mesmo, eu tava trabalhando na Editora Abril, então teve uma fase da vida que todo mundo ali da redação, pelo menos, acho que tinha umas dez pessoas, todo mundo acabou o relacionamento, tava então, uma coisas assim, entrava na redação, estava todo mundo derrubado. Aí nós resolvemos fazer uma festa dos desamados, né? Estava todo mundo tão triste, fazer uma festa, fazer uma festa. E na festa surgiu essa história, eu e umas duas amigas, que também estavam na mesma situação, vamos embora, vamos viajar, a gente estava para ter férias, vamos, vamos viajar. E aí a gente resolveu ir, em três, só três mulheres, nós fizemos 4.500 km na Europa de carro, sabe, arrumou um monte de namorado lindo, foi ah, muito que bom, farra, que farra, que <risos> ah é né, você tem que descontar pelo menos essa tristeza, vários países, sim, a gente não no ano, 4.500 assim, como ela, a, a bizuca que era a minha amiga tinha tia em Paris a gente já não precisou gastar com hotel, uhum. na casa da tia. E de lá a gente foi descendo de carro, sabe? Não, a... não A gente a foi França fazendo mesmo. o sul da França, aí a gente foi entrando pra, pra Mônaco, pra Itália, depois da Itália a gente voltou pra Suíça, a gente fez um monte de coisa, fomos pra Holanda, mas aí de ônibus, enfim. A gente, ao invés de um mês de férias, nós fomos 45 dias. Então, quando nós voltamos, nós perdemos o emprego. Estão cheias Valeu, de namorados, isso, mas, sabe, mas sem emprego. Que boas recordações, oh, mas boa. na volta ninguém vai ter emprego, foi muito doido. Valeu a pena. Valeu a pena, é inesquecível. Maravilha. Né? Ele sempre, o Spock, até hoje eu sou fã mesmo. Mesmo, Star adorava Wars. Star Trek. Ah, Star Trek, Exatamente. A Entendida, estrelas, a né, Entendida. Ah, então tá. assim, eu tenho muita coisa dele, boneca. Esse daqui era é um cofrinho, ó. Eu até botava moedinha nele. Ainda tem, né? Toda, Uma coisa tem. Como você vai tirar isso, né falei, Ah, nem vou tirar. Ah, tem que tirar, tirar hoje. hoje. É. é, tem que tirar. Então, eu deixei, porque eu adoro. Ah, sempre gostei do personagem. Gostava muito do Leonardo Nimoy também. né E eu tenho coisas de Spock. É aquela coisa, assim... Vida longa e próspera, sabe? A saudação dele, eu tenho foto, tem montagem de foto com ele, essas coisas todas que eu amo. E assim, tem um episódio que me marcou muito, que eu acho que já mexia em alguma coisa comigo, porque ele era vulcano, né? Ele era uma espécie muito evoluída, mil anos luz dos seres humanos, embora trabalhasse ali na nave. E teve uma época que ele ficou, sei lá, não lembro por qual efeito, ele foi se transformando em ser humano. E o primeiro sinal dele, de que ele estava virando o ser humano, que graças a Deus ele não virou, depois ele continuou Caramba. volcando, ele começou a gostar de carne, ele começou a comer carne. E isso ele entendeu que era uma coisa muito primitiva, aquilo era de ser humano. E como essa história de comer carne sempre me incomodou demais, tanto que eu já sou vegana, aí eu eu, aí eu me apaixonei por ele de vez, entendeu? Sim, e, se encontrou e, ali totalmente. eu me encontrei ali com o Spock e ele me acompanha seu negócio então não é questão de gostar de ficção científica é gostar do do personagem eu gosto é isso do personagem mas eu gosto de ficção científica Gosta. e assim mais do que isso eu falo assim eu não vim do fundo do mar a espécie humana inteira pode ter vindo eu vim do espaço parece que de lá eu tenho caído no mar mas assim eu adoro o cosmos, sabe? Essa coisa de, de noite, de estrela, de planeta, de mistério, de origem de tudo. Você Se acredita lá. em vida fora ah, da Deus Terra? Deus. Ah, mas muito, total. Já viu? <risos> não, nunca. não, nunca vi. Vi, assim, você está falando é, de voador? Vi, Guador, vi homem, alguma mãe? Sim, já? sim já, Onde? já. Eu não vi ET, né? nem o de Varginha. Mas, assim, uh, estávamos eu e minha mãe. Eu morava num lugar alto aqui em São Paulo, lá no... Jardim São Paulo, e a gente estava na janela, assim, estava uma luz super bonita, e quando a gente olhou, e ali era a rota de, de Cumbica, do aeroporto de Cumbica, a gente viu duas luzes cobres, né, é, parecia uma coisa redonda, cheia de luzinha cor de cobre, assim, uma coisa muito louca, e vinha vindo um avião, vocês vão achar que eu e minha mãe a gente cheirava, mas não era isso, porque realmente fumava. Uh, de repente, parecia que ele acompanhava o avião. E aí veio um outro, eram du duas coisas redondas com as luzinhas de cobre. E assim, a gente via o avião e via um de um lado e outro do outro vindo. Tipo emparelhando. Coisa, tipo emparelhando e assim. E a gente nunca soube de notícia nenhuma que algum avião, algum piloto, alguma coisa tenha visto aqui. E a gente via nitidamente, entendeu? Aí teve uma hora que eles pararam Assim, no céu, o avião foi embora e a gente ficou olhando, a gente ficou olhando e eles vieram se aproximando, é como se ficassem ali no canto na noite. E quando eu e minha mãe, a gente olhou para eles, apagaram as luzes, entendeu? Dos dois, ao mesmo tempo, apagaram as luzes. Aí a gente ficou olhando, olhando, olhando, acendeu de novo. E quando acendeu de novo, Luciana, foi uma coisa muito doida. Eles começaram a subir, né assim, era redondo, mas subia assim. E quando chegou numa determinada altura... Foi assim, foi todo em espiral, mas numa velocidade alucinante. E a gente olhando, olhando, e de repente nossa. não existia mais aquilo. Se perderam né? um espaço. Incrédulo, a gente conta isso até hoje, ninguém da nossa família acredita em nós duas. <risos> Ainda bem que nós somos duas. Ah. Mas foi assim, a experiência Nada mais impressionante. Nada como ter uma testemunha, né? Ela viu também. É, era o mais impressionante que eu tive, porque a gente fala, meu Deus, como é que ninguém do avião viu ou pressentiu? Existem os aparelhos. Se então, soube também, a gente lá, não fica sabendo. Aqui, né? Quanta assim, informação a... é sonegada. Você tem um né? Alguém é, podia estar na é, janelinha. É. é um mistério. Eu nunca me esqueci viu? que eu assisti um filme uhum. com a Jodie Foster, é, chamava Contato. Não sei Sim. se você... Sim. E tem uma frase naquele filme uhum. que me marcou, ela, a personagem dela ainda criança, eu até já comentei isso, a Rosana Herrmann, até ah, chegou aí pra NASA, Olha que, que, que maravilha, também maravilha. adora. Ela é física, eu, é eu é sabia, física. é formada em física. Uhum. E ela contou isso pra gente no, no fundo uhum. do baú também. E eu relatei desse filme que é uma frase que me marcou, Aquela criancinha pergunta para o pai que tinha rádio amador, ficava vendo ah. se via algum contato, e só tem a gente aqui, pai olhando aquelas estrelas, é né? Lindo, né? E ele fala assim: Olha, eu não sei, mas uma coisa é certa: seria um grande desperdício de espaço. Olha. Né? É. Porque é infinito. Exatamente. Como é que pode só ter a gente? Exatamente. Eu nunca Isso. vi nada, mas enfim. Hum. Certo. Acho que é possível. Eu também né? acho, que é possível. Acho, que é possível. acho que é possível. Eu amo. Ah, tem o um livro que você tinha. Ó falado, né, que é o Doces Lembranças, ah. que na verdade é da Margarete Abrão, eu fiz o prefácio, né, contra a capa, aquela coisa toda, e a gente partilha todas as histórias, né, foram vividas junto, Abrão claro, é né? qual ascendência? árabe e, e dos dois lados você é árabe não. Sim, árabe mas, de, é assim, onde? Uh, de Líbano. Chama? Não, é do Líbano, ah. mas é da cidade de Riad, acho. Eu não lembro o nome, acho que é Riad. É. Meu pai que contava as histórias pra gente. E uh, é assim, por parte de pai é meu avô. Por parte de mãe, meu bisavô árabe, entendeu? Que então, tem os dois lados E era aquela coisa da colônia, já se encontrar, já já o Mais, mais que... ou menos, era tudo muito misturado. Porque meu avô, ele veio fugido de lá pra cá. Né? Ele era menor de idade, essa coisa toda, jovem. Ele queria ganhar o mundo e o pai dele, eu nem imagino quem seja, não tem foto. Do meu avô, eu tenho. Bisavô, eu não tenho. Avô, pai do não pai, não queria, é? deixar, A gente tá é, não queria deixar de jeito nenhum e ele veio, né? Uh, e aí uh, ele, aqui ele casou com uma mineira meio bugria, eram umas histórias muito doidas, assim. E da parte da minha mãe, meu bisavô também era casado com uma portuguesa. né? Então teve toda uma mistura. Assim, que bacana. Que bacana. E você são três, você falou, você, uhum. a Margarete é meu irmão, e o Elias. Eu, eu e o Elias. Não, eu e a Margarete. Quem é, Pri? Quem eu, é? Eu você é qual? Eu sou a do meio. A do meio, uhum. a irmã do meio. A irmã do meio. Tá. E nasceram em São eu, Paulo, de... Paulo mesmo? Sim, no campo de Marte, para você ah, ter uma que ideia. Bacana. Porque meu pai ele era mecânico de avião, ele foi muita coisa nessa vida. Mas ele ah, trabalhava na parte elétrica, dos aviões, aquela coisa toda. E sempre um apaixonado. Depois ele tirou brevê, sabia pilotar, aquelas coisas todas. E como ele trabalhava lá, a gente nasceu na maternidade de lá, os oh, três. Ele, que bacana, os hum, três nasceram lá. Três, você sim. e o Elias nesse metia uhum. de TV e tal, e a sua irmã também, também. não. Também. Também. Ela é nossa diretora administrativa. Que bacana. Ela entende de tudo, de imagem. De, ela é artista plástica, né? Então, Ai, que legal. ela gente é de tudo. Família trabalhando junto. aqui, ela idealiza tudo. Que tudo. bacana. É, eu mostrei junto. Família trabalhando junto. Que delícia, né? É gostoso, Se dão bem, pelo visto, sim, né? Sim, sim. Ótimo. Uhum. Bom, esse é um dos muitos dos seus livros, né? Eu, eu... É, esse é mais a Olha, quer ver? É, Esse aqui é um o da, Santas, da irmã da Margareth, o, Tem o um prefácio é, aqui da Sônia Tem o Santas Receitas, que é um livro de receitas Mas eu não sei cozinhar, não sei fritar um ovo Não sei fazer nada é que assim, eu na época estava casada e estava viajando por Portugal com meu marido e ele teve a ideia: por que, que a gente não faz um livro contando a história dos santos e uh, os doces? Principalmente a gente pensou em doces. Porque tem essa relação santos, né? dos santos com os doces? Hã? Não, porque tem muita coisa em Portugal, doce, que tem nome de santo. Ah, e eu sempre, assim, eu sempre ganhei muita imagem de santo. Eu venho de uma família em que todas as tias, inclusive a minha mãe, tudo tem nome de santo. Minha avó era muito muito carola, católica, até não poder mais, a gente tem essa formação. Ela falou, vamos juntar tudo isso? Vamos. E a gente visitou muitos mosteiros, pegamos muitas receitas, minha prima morava lá, passou muita coisa pra gente, a gente fez Santas Receitas. Foi nosso primeiro livro. Eu fiquei muito mais encarregada da vida do Santos. Ah, de pesquisar, e as receitas, e como boa jornalista. É, por conta de quem entendesse, minha irmã ajudou muito mesmo, sabe, a transformação das medidas, aquela coisa toda, e a gente publicou, e foi um sucesso aí de santos. Esgotou, o pessoal gosta muito disso. Que legal, né? é, mas Aí, é, é Não era a minha área, esse aconteceu. Eu gostava e gosto muito de comportamento. Trabalhei muito tempo nas femininas da Editora Abril. Né? Então, eu gostava desse tipo de matéria. Aí, eu fui fazer o Abaixa Mané Capacho, O Homem Esquece Homem. Aí fui para a biografia, que é isso é ótimo, né, existe né? é, é. para caramba, até hoje, é que as mulheres estão aprendendo a lidar com isso, mas é. antes era uma coisa fatal, é. né, era um golpe na autoestima, que você não se recuperava Verdade. não pode. E depois eu fui para a área de biografia, que foi a do Rafael Ilha, que a gente uhum. fez, né, As Pedras do Meu Caminho, e eu acho que no, no final do ano, talvez no começo do ano que vem, aí eu faça é, lance de poesias aos homens que amem. Sem, dizer, sem dar nomes aos ah, santos. Ah, eu misturei tudo de todas as épocas <risos> para ninguém se identificar. <risos> então, você tem essa lado poetisa? Tenho, mas assim, eu não acho, nesse caso específico desse livro, eu não acho que seja assim, poesia, porque isso seria até né, uh, muita pretensão. Mas são flashes, sabe, de alma feminina em situações muito variadas de amor? Ele escrevia muito e às vezes eu ficava até tarde na redação, Tava pé da vida eu estava triste, eu estava feliz, eu ficava desabafando. São pequenas flashes, assim, de sentimentos mesmo de mulher nessa área da vida. Então, acho que muita gente vai se identificar. Hum, promete. É legal. Será que essa lista é grande? Mais ou menos. <risos> Brincadeira. Aproveitou bastante. Você não é casada? Não mais. não mais. Fiquei 17 anos casada. Tá. Né? Depois disso não casou, mas hoje namora, é, tem algum relacionamento? Não. sabe. Não, no momento nenhum. E assim, casamento, eu nunca tinha pensado em me casar. Aconteceu. É, você falou, falo, você era do mundo. Casar acontece, mas né? era do mundo. Acho que uma vez só tá muito bom, não pretendo me casar Já de, de novo. Tá, né? Legal, válido, muito bom poder você viver fica bem sozinha. uma história assim, fico. Sabe? Muito bem sozinha. Eu não tenho mais espaço, mais paciência para concessões, para... Acordos, para restrições. Dia quero... de para dividir espaço, é, né? Não. Mesmo se uh, acontecer de me relacionar de uma maneira mais de, vamos falar, dividir a vida, cada um na sua casa. Eu quero meu espaço. Não quero saber de morar junto Eu com Tem que ninguém. dividir televisão, Eu quero... assistir é, o não, futebol. Não quero, não é, quero. É. E assim, se acontecer, ótimo, se não acontecer, meu tesão pela vida me basta. Estou muito bem assim. Liberdade não tem preço. E um coração em paz também, né? Sem, dizer, sem dar nomes aos ah, santos. Ah, eu misturei tudo de todas as épocas <risos> para ninguém se identificar. <risos> né, então, você tem essa coscilada poetisa? Tenho, mas assim, eu não acho... Nesse caso específico desse livro, eu, não acho, eu tive exatamente um ano antes do atentado. Eu tive em 2000. Né? E assim, lá no bar, depois na manchonete, sempre tem todo turista as caixinhas, assim. E minha irmã coleciona a caixinha de fácil, Ah, Ela né? pensou ela que, pegou que eu uma ela, também. Ela também. Ela pegou uma pra ela, pegou uma para mim. Né? E tinha uma outra que sumiu, que também era muito bonitinha, que fazia par com essa. Também não sei onde foi parar. Mas com essa aí eu fiquei. Que era assim, né? olha aqui, ó. The Greatest, the greatest bar, bar on, on Earth. On Earth. Ah, e que era sobre a terra. Assim, porque a a visão era maravilhosa, simplesmente. Então eu guardo até hoje, assim, eu olho para ela e fico triste, mas eu fico contente de ter né? essa lembrança, realmente. De você ter era, tido a experiência de estar de lá. De estar lá, de ver aquela maravilha Olha de aqui, cima. É, eu, você sabe que hum. não fui, fui hum. ao, ao Empire. Sim. E até tenho fotos do Empire mostrando as Torres Gêmeas. Ah, é, e é, me arrependo é, tremendamente, eu... porque uhum. nunca uhum. mais, né? É, tenho Devia ter pontas. optado pelo contrário. Ó, ah, The é, Greatest pensei, Bar on Earth, das dois gêmeas. Ah, isso Sim, aqui é para guardar mesmo. É para guardar mesmo. É. Então, Eu tenho o maior carinho por ele e assim, eu fui também agora na Freedom Tower, uhum. para ver, né, se a gente via a mesma coisa, a mesma sensação, é diferente, mas é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu já fui na Tower, eu já fui também. Então eu falei, deixa eu aproveitar logo. É a vista, é a vista. É, é, é. Né? Mas é maravilhoso. E Nova né? York, é. É e Nova né? York é. tudo de bom, né? Não, você tem umas te Você tem o um mundo, no mundo, mundo é. Nova York. Eu amo Amo, sabe? Gosto de outras cidades maravilhosas. Paris, Londres seria a minha segunda colocada. Mas Nova York... E assim, eu perco muito tempo, entre aspas, porque vão viajar, vão viajar. É o primeiro lugar que eu penso. Ai. Eu quero conhecer 500 outros, entendeu? Mas sempre tem que dar uma paradinha tem aí. Tem que fazer um pit stop lá, porque senão é a esquina é. do mundo mesmo, é, né, é, Você, é, Eu é, amo. É. Sem dúvida alguma. Uhum. Uma miscelânea de gente, de cultura, de, de tudo, de né? De tudo, de tudo. Uma riqueza. E tem um último, ah, aqui. tem um últimozinho que é assim, como eu tava te falando, né, família voltada para os santos. Ah, minha tia Aparecida, minha tia Terezinha, minha tia Luísa, meu tio Antônio, né Geraldo Antoninho, porque tem Santo Antoninho aqui, sepultado em São Paulo, no da Consolação. Meu avô era Antônio, minha avó era Maria. Para você ter uma ideia, minha mãe é Cecília. Sônia né? tem isso tudo. Sônia também é? Não? Eu tenho Sônia Maria. Eu ah, fiquei com Maria. Tá, né? Porque sua mãe, se falou que era exato, católica, é, eu não ia deixar. Né? Não ia deixar. Sou Sônia Maria. E a que eu ganhei, inclusive, foi de um, um ouvinte. Essa que eu acho linda, porque é tão suave, é tão diferente de todas as imagens, né? É um vulto, é uma coisa etérea, parece mais assim, espiritual mesmo que tudo. Essa nossa era é parecida, acho muito linda. Você é católica? O Você segue? A minha formação. É. Eu acho que eu sou mais ecumênica hoje em dia. Aquela coisa, coisa de beber de todas as fontes, cada religião tem, né? às vezes, até o seu próprio encanto. Aquilo que me faz bem, que eu acho bonito, que faz sentido dentro de mim, eu adoro. Está valendo. E tá valendo, realmente. Eu gosto muito. E assim, a, a minha devoção para a Virgem Maria, ela aconteceu numa gravidez que eu tive, que eu acabei perdendo o bebê. Né? Uh, não, não deu certo uma formação, aquela coisa eu a espontaneamente nove meses depois, nove meses que dá um período de gestação eu fiquei grávida de novo do meu filho e aí era aquela coisa assim, eu tinha muito medo de acontecer outra vez, você não claro, sabe. Natural. É, então, a, a primeira vez que eu fui para o exame, para saber se estava tudo em ordem, não sei o quê, eu queria alguma coisa que segurasse na minha mão. Eu, eu senti a necessidade de pedir para algum santo, algum Deus me segura, assim, mas a, a necessidade que veio para mim, Luciana, foi de uma energia divina feminina. De uma mãe é e aí foi que veio Virgem Maria e a partir daí fiquei devota mesmo para sempre em todas as formas aqui no caso né de Nossa Senhora aparecida que agora vem os 300 anos da que vai imagem. ser em, de oh. outubro né que vai ser realmente uma festividade muito linda então ela tá sempre aqui comigo Eu mandei para sempre Bonita, né? Tem essa um aqui cristal. vamos deixar no baú então, mas é lindo a foto a é e tem linda. essa coisa de você ver o perfil também né uhum. E a delicadeza é bem, mesmo, né? a delicadeza que é uma, um brilho lindo, né? gosto muito dela. Muito bacana. Essa vamos deixar aqui, que o Alan, que é uma fama meio de destruidor, <risos> pelo amor de Deus, essas coisas mais delicadas eu não dou pra ele. Sônia, foi um enorme prazer ah, obrigada, conhecer obrigada, mais da sua história, obrigada, te conhecer obrigada, e conhecer viu? mais do seu baú. Obrigada, eu digo que por mais conhecida que a pessoa seja, ela tem objetos e histórias. Íntimas, Não. né? E que conta muito mais sobre Sim. ela, então, então foi uma delícia. Muito obrigada. obrigada. Para mim foi um prazer. Você me fez com que eu me reencontrasse com todas essas coisas de que novo. Eu tô ir lá buscar. Viajar um pouquinho, Exatamente. né? Viajar no tempo. Obrigada. Gente, obrigada a vocês também mais uma vez pela companhia. Não esquece aí de já dar uma curtida no vídeo, curte, compartilha para os amigos, se inscreve no canal, aperta a notificação sempre que tiver uma novidade. Você vai ficar sabendo, tá bom? E a gente se encontra aqui na próxima terça-feira com mais um Fundo do Baú. Até lá! Sônia, essa aqui já é uma tradição do programa. Sim. Já que nós falamos de recordações, ah. vamos tirar uma foto Oba, aqui. vamos lá. Com a Polaroid. Que lindo, adoro. E eu espero que você guarde. Claro. Como um bom uhum. momento, mais um bom momento. Da sua vida. Tá legal, que barba. Muito obrigada, obrigada pela entrevista. Amém. Adorei mesmo. Amém. Prazer em te conhecer. Obrigada igualmente. E aí ele falou, em determinado momento, ele falou, quando você vier a São Paulo, eu preciso conversar com você. Eu falei, já sei. Eu já Acabou. sei. Ah, é, claro que sim. Então ele é muito gentil, ele não vai falar pelo telefone, mas ele vai. Já tô, já tô meio que preparada para isso e é inevitável, eu tenho que concordar com ele, Cadê? Ele não tem namorada.